Eu lembro de você. Eu lembro de você nas minhas noites mal dormidas. Eu lembro de você quando estou deitada na cama, olhando para o teto às três da manhã quando preciso acordar às seis. Eu lembro de você ao acordar no outro dia de manhã e lamentar por ter que sobreviver sem você. Eu lembro de você a cada mensagem que recebo e torço para ser a sua. Eu lembro de você ao escutar todas as músicas de amor. Eu lembro de você no banho, quando as minhas lágrimas se juntam com as gotas d'água que caem sobre mim. Mas quando as lágrimas acabam, eu continuo chorando sem elas. A cada passada de toalha secando o meu corpo, eu seco meu rosto umas seis vezes para ele não permanecer molhado, como fica sempre. O choro faz parte de mim, desde o dia que você se foi. Às vezes eu olho para a grama e penso em você. Às vezes eu leio nossas antigas conversas, ouço nossos antigos áudios e lembro de todos os momentos que tivemos. Lembro da felicidade que eu tive ao receber algumas mensagens suas, das várias vezes que você me chamava para contar sua vida. Você poderia me falar tudo o que quisesse. Você pode me falar sobre o seu colégio, sua família, seu último relacionamento, seu primeiro beijo, o dia que perdeu a virgindade, o dia que sua mãe chorou pela primeira vez na sua frente, o dia que você disse eu te amo para uma garota, o dia que conheceu seu melhor amigo, o dia que aprendeu a andar de bicicleta, quando você começou a gostar de lasanha, mas percebeu que gosta mais de pizza, quando fumou pela primeira vez, quando bebeu pela primeira vez, quando conheceu alguém surpreendentemente incrível, quando abraçou alguém com tanto sentimento, quando me conheceu... Como será que você fala para o seu melhor amigo de mim? Se é que fui importante o suficiente para você contar. A garota de tal lugar? Só a fulana? Como será? Será que você fala de mim o tanto que eu falo de você? Será que você sente minha falta como eu sinto a sua? Eu falei de você para as minhas amigas. Quando eu falei como você era... Elas se derreteram completamente. Mais uma. Apenas uma de quatro amigas me falou a seguinte frase. Mesmo ele não querendo, ele te conquistou. Ele deve ser incrível por conseguir um amor tão forte de ti espontaneamente. Você é incrível. Você é a pessoa incrível que me fez se apaixonar por você. Tão verdadeiro, tão puro. <risos> tão profundo. Você chega a ser o mar mais fundo que quero nadar, mas o mais raso que não consigo mergulhar. Eu escrevo tanto pra ti, mas você nunca vai ler. Ou talvez um dia eu mande, quando nada mais importar, quando eu saber que o fim se passou. Mas eu escrevo com a intenção de não mandar. Ah, você não está apaixonado por mim. Você está apaixonado por ela. E quem sou eu perto dela? Eu sou só eu. A que fez café pra ti. A que deu carinho em excesso. Quando ninguém deu. A que nunca te deixou, mesmo tu tendo vacilado. A que estava sempre doida pros rolês só pra te ver. A que sempre te olhava quando você não via. E ficava apreciando sua beleza tanto interior quanto exterior. A que te abraçou tanto por medo daquele momento acabar. A que pensou em ti a cada segundo e momento. A que pode ter criado expectativas demais. A que sentiu ciúmes de algo que não é dela. A que tem um coração tão puro que chega a doer. A que tem a personalidade mais bela do mundo. A que não é tão bonita, mas que não se importa com beleza. A que gastou rímel para ir te ver. A que tem a coragem de se declarar sabendo que não daria nada certo. A que está tentando infinitamente. A que te amou durante todo esse tempo. E a que continua te amando. Até agora.